Graça e Paz Este é o devocional do primeiro dia da campanha nacional de 40 dias de jejum e oração, promovida pela editora Batista Independente, cujo tema é peregrinos, pés no deserto, mente na eternidade. O título deste devocional é inspirativo, 11 dias que duraram 40 anos, com base no texto bíblico de Deuteronômio, capítulo 1, versículo 2, onde podemos ler. Em 11 dias se vai de Oreb a Cádiz-Barnéia pelo caminho dos Montes de Seir. Como pode uma jornada de apenas 11 dias virar uma peregrinação de 40 anos? Na nossa vida, às vezes também é assim. Situações que podiam ser mais simples, mais rápidas e mais efetivas, acabam sendo um verdadeiro transtorno. Eu não sei o que você está vivendo, nem quais são os seus maiores objetivos de vida, mas uma coisa eu sei e posso te aconselhar. Não perca tempo por rebeldia ou falta de fé, como os hebreus no deserto. A caminhada deles podia ter sido mais curta e vitoriosa, mas ao desconfiar de Deus se rebelaram, e toda uma geração morreu no deserto. Os seus sonhos não precisam terminar no deserto. Neste momento, quero te convidar a orar com o pastor Elton Melo, editor do livro Devocional Peregrinos. Pés no deserto e mente na eternidade. Senhor, meu Deus e Pai, pelo nome de Jesus te louvo e engrandeço pela sua misericórdia e fidelidade demonstrada ao seu povo na peregrinação no deserto. Confesso que às vezes sou tão teimoso e desconfiado quanto eles. Reconheço que tenho dificuldade de confiar o meu futuro ao Senhor, mesmo sabendo que o Senhor é um Deus maravilhoso de graça e misericórdia. Me perdoe pela minha pequena fé. Muito obrigado, porque apesar de quem eu ainda sou, o Senhor acredita no potencial que colocaste dentro da minha alma e do meu espírito. Reconheço que sem o Senhor não sou nada e não chego a lugar algum. Por isso me lanço em teus braços para descansar na tua sabedoria e fidelidade.